Renúncia ao conhecimento E vamos complementar com esse outro tarot Escorpião, pode estar em um momento de renunciar ao que conhecia, em busca de mergulhar dentro de você, descobrindo segredos através da verdade da sua visão. Não mais se enxergando pela visão que vem de fora. É como se você estivesse se aprofundando, investindo e não tivesse vendo resultados como você gostaria, no tempo que você gostaria. E você até sabe disso, que precisa mudar alguma coisa ou diminuir o ritmo externo, para se aprofundar mais nessa busca por respostas, pode estar faltando também confiança no seu processo, até porque se autoconhecer e expandir a consciência não é um caminho fácil, mas você sabe que o resultado é melhor do que você poderia imaginar. É um caminho solitário, porque você não sabe quem vai com você ou o que você vai ver pelo caminho. E ao mesmo tempo, é algo que você sente de fazer, porque te gera uma curiosidade, uma vontade interna, uma empolgação muito grande. Tenha calma para se manter em equilíbrio, deixando as emoções fluírem vindo à tona para serem limpas, principalmente aquelas que estão guardadas no mais profundo do seu ser, como tristeza, situações difíceis, traumas e dores. Para se curar, é preciso abrir a ferida para limpar, e isso não é fácil, mas é necessário. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Vermelha, perdoe, que é como falamos na leitura, é o momento de olhar para essas emoções, de se perdoar e perdoar os outros, sair dessa estagnação, tá bom? Gratidão.